Como é que estão as coisas por aí? Eu sei que demorei pra te escrever. Logo eu, toda metida à escritora. Fiquei com os dedos calados por não saber o que dizer. Mas é que foi difícil de entender o seu lado nessa história, sabe? Eu tive muita raiva no começo. Queria te bater, te xingar, te apagar da minha vida. Não entrava na minha cabeça como é que você podia desistir da gente depois de tudo aquilo que tínhamos vivido juntos conseguia compreender como você podia simplesmente pegar as suas coisas e ir embora, depois do tanto que a gente lutou pra dar certo, abrir mão do nosso amor sem mais nem menos e os nossos planos, os filhos que a gente estava planejando ter daqui uns anos, a casa na praia que a gente ia comprar depois de casar, as viagens que já estávamos até marcando, você estava jogando tudo fora, como se fosse descartável. E eu não aceitava aquela situação. Chorei mais de 30 dias depois que você se foi. Eu me culpava e te culpava e culpava o resto do mundo como se o universo inteiro pudesse estar conspirando pra fazer a gente dar errado. Na minha cabeça, tinha de haver alguma razão para as coisas terem saído do eixo. Afinal, como é que pode o amor acabar assim? Do nada. Eu queria achar uma explicação, qualquer uma tornasse mais fácil suportar tudo aquilo, mas nada fazia sentido, o nosso fim doeu muito, mais do que eu pretendia que doesse, tinha horas que eu queria arrancar meu coração só pra ver se melhorava um pouco, mas ele continuava lá, doendo, latejando, me fazendo lembrar o tempo todo que eu não tinha sido suficiente pra você querer ficar. Eu revirava suas redes sociais. Ver você feliz, sorrindo nas fotos com os seus amigos. Cheio de meninas que eu nem conhecia. Me matava ainda mais. Eu não conseguia te ver feliz sabendo que eu não era mais o motivo da sua felicidade. Te ver sorrindo por aí era como ser acertada por um tiro. Bem no meio da alma. Eu detestava. Acho que todo mundo fica meio imaturo quando uma relação acaba. Principalmente quando não é a gente que termina. Eu fiquei... Comecei a espalhar que você não valia nada, que era um desses babacas sem noção e que tinha me destruído. Depois me contaram que você sofreu também, que chamou algumas garotas pelo meu nome e tentou saber de mim pelas minhas amigas. Falaram que você também chorou e que nem foi só uma vez. Que em algumas festas até voltou mais cedo para casa porque sentia minha falta e que demorou para parar de comparar as outras comigo. O fim dói, pra todo mundo, não é? Hoje eu sei, e é por isso que eu tô te escrevendo. Mas queria te contar que eu tô forte agora. Voltei a dar aquela minha gargalhada escandalosa pelos bares da cidade. E a falar bem do amor depois de alguns copos de cerveja. A vida seguiu em frente, pra mim e pra você. E não tem nada de errado nisso. Eu finalmente consegui entender que você não era o príncipe encantado que ia viver pra sempre comigo. Mas que isso não apaga o encanto das coisas que passamos juntos. Foi ótimo e ponto. Acabou, e tudo bem Não vai ser você o pai dos meus filhos Nem o cara que vai conhecer a Tailândia comigo Mas foi você que tirou os meus pés do chão E me fez perder o medo de amar Também não sou eu a garota que vai dividir as contas de casa com você E nem quem vai estar segurando a sua mão Numa cadeira de balanço daqui uns 50 anos Mas fui eu quem te fez falar o seu primeiro te amo Não é mais nós, nem vai ser Mas foi assim por muito tempo é isso que importa. Muito maior que o nosso fim e que a dor que eu senti quando a gente acabou foi a beleza dos dias que vivemos juntos. O nosso amor não é menos amor. Só por não ter durado o resto da vida, a gente durou o suficiente para termos sido eternos um para o outro. E isso é o que vale no final. E por tudo que enfrentamos juntos, eu quero que você seja feliz. Seja com ela... Ou sozinho, ou com qualquer outra pessoa. Quero que o teu sorriso continue lindo. Desse jeitinho. E as suas covinhas nunca sumam. Porque elas são uma graça só. <risos> e que você nunca duvide que a gente deu certo sim. Porque eu não vou deixar de acreditar nisso. Quero que você fique bem. Esteja onde estiver. E que tenha certeza que daqui do meu canto. Eu tô te vendo. E agradecendo. Porque no fim. Agora eu entendo que. Você sempre fez o melhor pra mim. Até quando resolveu ir embora de nós.